E aí Guerreiros e Guerreiras soldado aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês E hoje estamos roletando na caixa, né? o pacote outono caixa E sim mais uma arma rara voltou para o jogo Se você não é inscrito seja bem-vindo se inscreve aí no canal oh, Chupa tá está perdendo o que? O que você vai perder? Não vai perder nada É de graça, só clicar aqui no linkzinho para você se tornar um boneco monstruoso e você que já é inscrito no canal, você já sabe né, dá oreada no like aí meu partilho, porque vocês, vocês são, são a inspiração, vocês são o motivo de eu estar trazendo conteúdo para o canal de, quality, de qualidade, tá bom, muito obrigado pelo feedback dos últimos vídeos, pessoal participando, comentando, Deixando a sua opinião, isso é muito importante, tá? Então não esquece, você não assistiu o vídeo. Sempre deixa seu comentário aqui e sempre deixa o like para nos ajudar a divulgar, a crescer cada vez mais esse canal e não deixar esse Crossfire morrer, ainda que estão tentando deixar ele morrer, né? Vai estar tá difícil, vamos lá. É meus senhores, já chegou, né? Kit de Tempestade, raríssimo. Já chegou a M4A1. Essa Sakura, e agora a, ter... Eu tô em quarto, né? a terceira arma rara que volta ao jogo. Que é a que está nessa caixa, né? Que é M4A1 ADV outono. Não sei. M4 Advance outono. Era duas um era uma das. Que se incluía no pacote de raridade. Porque essa arma era muito boa e também era muito rara. Daí, inclusive o Padim tá doido aí por essa arma. O Padim falou, rapaz, eu só volto a roletar, a gastar nesse jogo sem chegar ao tono ADV E ela chegou, ela chegou, meus senhores. Então, é questão de tempo até todas as armas raras voltarem. Eu acho que a única arma que não voltou ainda em uma das raras... E das poucas agora que restam, se eu não me engano. É, quando eu o rara, gente. É, é, é, é. É porque eu ganhei ela aqui, seu mané, É, já, já ganhei ela, então tô feliz. Chupa, padinho! Pega, meu parceiro. tirar o print aqui. E quando eu falo sobre raras, é as raras das antigas, né? As raras das antigas. Que nem a Custa, a Tempestade, a Sakura, SM4DV e agora só falta, né, enfim, assim, das mais cobiçadas falta a M4 Royal, né, o M4 Royal, né? E essa Royal, vamos ver que dia que ela vai dar as calas aqui. Você que tem a Royal, você que quer ganhar a Royal, deixa aqui nos comentários. Aí, você acha que ela vai voltar? Você acha que ela vem mês que vem? Você acha que ela vem no fim do mês? E aí? Você acha que a Royal vai voltar? Então só falta a Royal, desse pacotão aí só falta a Royal Porque as outras já estão aí, acabei de ganhar a, a, a M4 de Divance Tô boneco, tô neném E Urubu, vem que vem Vem neném, vem que eu quero o CP meu bem <risos> Tô ficando com medo É mistério, é segredo Mas ó, esqueci disso tudo Soldado, você falou, falou, mas não falou que eu quero saber O que você quer saber? Você quer saber aonde eu estou relatando, não é isso? pessoal eu tô roletando no agulhas negras né agulhas negras sem canal e o meu padrão é como é 20 no automático e 10 no manual ou vice-versa né 10 do automático e 10 no manual vai depender aí de quantas caixas você tem disponíveis para roletar né se eu não me engano chegou essa caixa aí o pacote outono e mais quatro caixas no mercado negro, né? Nessa atualização, né? nessa primeira etapa de atualização do mês de junho. Esse mês de junho o cara tá trazendo mais muito, mais, mais muita arma boa, né? Aquelas armas antigas. Muita gente reclamando, muita gente falando faliu, faliu, faliu desespero e isso e aquilo. Mas por outro lado, é muito bom né? Para pessoas que não conseguiram ganhar para pessoas que é, começaram há pouco tempo no crossfire ter a oportunidade de ganhar essas armas e para a tristeza daqueles que já tem é realmente é, é complicado né porque para antigamente não tinha tanta facilidade como se tem hoje quando eu digo facilidade é antigamente não tinha eventos de zp que hoje em dia hoje se você deposita zp hoje se fosse o primeiro depósito. De ZP, você ganha metade do ZP que você tá depositando. Ué, como assim, senão? Não tô sabendo, é, é isso mesmo. Se for seu primeiro depósito de ZP no mês, que nem mês de junho, não coloquei nada. Ali. Se você depositar 70k, um exemplo, tá, gente? Se você depositar 70k, você ganha 35k de ZP de bônus, ou seja, você vai ficar com 100, 105 de zp cara 105, 40, 105 mil zp então isso é uma vantagem que quem é das antigas não tinha e hoje quem tá atualmente ainda joga o crossfire tá tendo essa vantagem né que todo mês tem todo primeiro depósito do mês você ganha é, metade do zp que você está depositando então isso é um dos pontos positivos e Falando em ZP, lembrando para você que ZP rápido, fácil, cai na hora, você se demora, sem complicação. O link tá aqui na descrição. É o nosso amigo querido Zé Louco. Zé Louco ZP. Ó, Zé, é só chegar lá e falar Zé, quero aquele ZP premiado, aquele ZP que o soldado rolete. Só chegar lá no Zé, o Zé vai te responder. Totalmente confiável, eu garanto, senão eu não estaria divulgando ele aqui, um cara de família, gente boíssima, vai te atender da melhor forma possível. Então corre lá, fala com o Zé, fala, ó, vim pelo Soldation, Zé, eu quero aquele ZP premiado. E além disso tudo, você participa, né, que, ó, errado, quem compra ZP com o Zé, participa no fim do mês de um sorteio de ZP bom. Olha que, olha que maravilha, então não perca a sua chance. Ah, soldado, não põe o ZP. Gente, tá tranquilo também. Você que não põe ZP, você que opta não põe ZP também, tá, tá show, tá de boa. Por quê? Porque tem vários eventos, né? Tem vários eventos acontecendo no Crossfire que te dão possibilidade de você ganhar caixas pra roletar no mercado Então, tanto quem coloca ZP como nem coloca, tá tranquilo, tá todo mundo de boa e vamos vamo jogar, vamos se divertir. Né? e tem até a opção que eu é, o último vídeo que eu postei falando sobre o passe. Se você não viu, dá uma olhada lá porque pode dar para comprar o passe, né? O passe do soldado com GP, tá? Muita gente não sabia, tá tendo muitos comentários soldado não sabia que dá para comprar com GP, sim? O passe dá para comprar com GP. Então dá uma olhada lá no vídeo, postei aqui vai estar tá algum lugarzinho ou no finalzinho do vídeo para você estar tá dando uma olhada no último vídeo que eu postei falando sobre o passe. Tá tranquilo? Tá forrado? Tá tranquilo? Tá forrado? Vem que vem, vem neném, vem AK que boneco não tem, né? falei, falei para um caramba, falei para um dedéu e acabei esquecendo de falar sobre o que tem nessa caixa, essa caixa aqui tem a M4 uh, ADV Outono que foi a que eu ganhei e tem AK, né? AK 47 Knife Outono, né? AK 47 Knife Outono, eu particularmente não gosto muito. Dessas AK que tem a, a Knifezinha na ponta, pra mim eu acho que o recuo é meio estranho, sei lá, é meio diferente, vai de gosto, né? Vai de gosto, mas eu particularmente não gosto muito dessas AK. Eu prefiro aquela AK mais aquela AK, AK mais clean, aquela AK basicona, aquela AK padrão, aquela AK de madeira, tranquilinha só, tr sem, sem nada de aparato no, no meio dela, que ela fica mais, mais tranquilo. É, né? mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Estou ficando com medo! É boneco desde. Né? Olha, pessoal, vem que vem. Vem neném. Vem a K que o boneco não tem. Então eu preciso ganhar essa K. Eu preciso ganhar essa K. Vem que tem. Tem neném. Vem que o tô boneco também. Agora estou roletando no Guerra na Selva, né? Guerra na Selva ultimamente está me decepcionando nem Guerra na selva tá me decepcionando, hein? O que tá acontecendo, Guerra na selva? Guerra na selva! Selva na guerra! Vem neném! Vem que eu tô.. Tô ficando com medo! É, já foram 130 caixas! Para ganhar um MN tal, tá? essa, essa minha estimativa tá complicada ultimamente Estou roletando 150 caixas para tá ganhando uma ou duas armas rapaz tá, Parece que está dificultando o MN, eu, eu, eu não sei se é a impressão minha Mas aparentemente parece que está mais difícil, não sei Comenta aqui, está mais difícil o MN? O você, que, que você acha? Eu acho que está mais complicado, ultimamente tá, tá mais difícil o Z8 Ô, ô, James, vamos voltar aquelas caixas mais chance aí. Pra ajudar nós, porque eu vou te falar, viu? Tá punk, tá complicado. Não tá fácil, não, hein? Não tá precisando de tá fácil? Não tá, não. Ele tá no, né, na crise. Então, ajuda nós aí. Facilita aí até os kits que, que, que a gente quer, pô. Tá de sacanagem, tá de bonecagem. Cinco caixas. Eu já tô perdendo as esperanças. Vem que tem, vem neném, vem AK que o boneco não tem, é. tá com o cara que não vai é vir não, tá com o cara que não vai é vir não, é. tá, com, tá com o cara não, realmente não veio, então é isso, é isso rapaziada, 150 caixas para ganhar, uma arma só, mas eu ganhei a principal, que é M4 de V outono Ah, cara, não queria mesmo, então tá tranquilo Deixa eu ver quem tá mandando aqui, salve salve Fist, salve, chupa bife Salve Dudu, Blay Federico, salve Salve, salve, salve. tá no vídeo, chupa bife Salve, salve, salve, salve fami. salve, salve, ó oh, Respondi, salve Marcial. Marciano, salve Marciano, Etevaldo Salve Henrique, boa, salve, salve, salve, salve. Mais um Max aqui, salve. Salve, salve, salve, salve tá aqui. Mais um Ninix aqui, salve. Vocês me mandam mensagem e eu não posso responder você. Salve! Então é isso, muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com Deus. Não se esquece, se inscreve aqui se você é novo, tá vendo o vídeo agora. Se você quer ajudar o boneco e ter vários benefícios, inclusive se torne membro patrocinador, clicando aqui embaixo, seja membro. E tamo junto, tenha uma, uma ótima noite, tenha um ótimo dia, tenha uma ótima tarde, e tenha um ótimo... Uma ótima semana pra todos vocês. Valeu. Fiquem Deus, com Deus. Um abraço e lembre se lembre-se. Porque ser game e ter arma rara no crossfire dá uma guerra. Eu fui. Chupa